Serralheiro. Ah, é. irmão Francisco. Irmão Francisco. É. Como que é o seu nome? Eu? É. José Serafim da Silva. José Serafim da Silva. É. Natural de? Pernambuco. Aqui tem um grupo grande lá, não tem? Tem. Brasilândia, né? Congregado Brasilândia. Brasilândia, é. Ô, irmão. Lá nós congregamos dentro Como que você chegou aqui em Franca? Eu cheguei... Em é, é, 1966. Você veio de, de São Paulo? Não, eu vim, a primeira vez que eu vim em Pernambuco, eu vim com 14 anos. E veio para onde? Pra aqui? Vim para a região de Barretos. Barretos? O senhor veio com 14 anos. 14... O senhor veio com quem? Com o pai? Com o pai, mãe e irmãos. Quem são os seus irmãos? Ah, meu irmão tem a Antônia, Maria. E Pedro, depois veio a Francilina, depois veio eu, José Serafim, e depois veio o Marcos Serafim. O Marcos Serafim congrega no Brasilândia, Diácono lá também. Diácono. O seu pai, o nome dele? É, o Serafim Domingos da Silva, natural de Triunfo. Pernambuco. Pernambuco. Interior de Pernambuco. É, já eu nasci em Flores. Cidade muito boa, lá em Flores. Você vai muito lá em Pernambuco? Não? Fui duas vezes. Você foi só. duas vezes? Fui só duas vezes. Fui em 1960 e fui no ano de 80 buscar um, uma cunhada minha que morava lá em município de Custódia. Custódia é uma cidade bem boa lá em Pernambuco. Né? E aí não voltei mais. Fui buscar eles para a viúva, né? É. A viúva... Viveu com nós aqui, congregou no Brasilândia, se converteu aqui no Paulista. Minha conversão foi no Paulista, até tempo do pastor Bassanufo e o João Teles. Lembra, Conheceu? Eu lembro daquele pessoal. João celular. Teles, pastor, pastor Bassanufo. deixou uma história muito rica aqui em frente. Muito, muito, muito. Foi um dos... o, o Juvenal, né? Pastor Juvenal. Faleceu esse mês passado, né? É. 90 e... C... e... 101 anos. 101 anos. Oh, eu congreguei Pronto. com ele, é, com a minha, eu fui é, passei pelas águas quando o pastor é, Juvenal morava na rua Antônio Bernardo pinto lá em cima na estação, na sede. Na sede da igreja. É, né? é na sede da igreja, lá hoje encostado da Volkswagen, né? É. Você, então, é daquele grupo que veio é, no início mesmo da igreja, início, a Assembleia de Deus. pastor domenico saiu... É, é, Pastor Domingo, depois entrou Pastor Juvenal, Pastor Juvenal, Pastor Santana, Pastor Santana, Pastor Edim, né? E eu, eu per Perozinho, Peruzinho, quer dizer, o Perozinho, foi o Pastor Edim. Quando nós é, era para vir, naquele tempo que era para vir o Pastor Edim é, começar aí, foi começado, começou o pastor. Santana Pastor Santana saiu, pastor Edinho entrou era para vir o pastor Minhoz lá de Americana. Americana uma cidade bem boa, né? Era para é. vir para cá. Você acompanhou, então, toda é... essa arrancada da igreja. Arrancada, graças a Deus. Porque o, o pastor presidente, o pastor Isaac Ribeiro, uh -huh. ele foi ovelha ali da Santa Cruz, na é, Brasilândia. Eu criado com meus meninos também, né? Junto, o, né? O Arnaldo, que é meu filho, é presbítero é e é ele é congrega, ele é professor, é, do Brasilândia, né? Pode dizer o professor dos professores. Muito. Quantos usado. filhos você tem, irmão José? Quatro filhos. O nome deles? Arnaldo Alves da Silva, que é presbítero do Brasilândia. Wilson, que é presbítero, também mora em Americana, Santa Bárbara do Oeste, qualquer é lá. É... Presibita e toma de conta da igreja lá do Santa Bárbara Santa Barba, né? É, e depois tem o, o Marquim e tem a Raquel de criação. Quatro filhos. A esposa criação. sua é? Dolor e Alves da Silva. Da onde que ela é? Ela é de São José da Bela Vista. Família Alves? Família Alves. É, foi, nascido, foi nascido na fazenda, né? Na tempo da Como fazenda. que chamava o seu sogro? Chamava Leonardo. Leonardo. Leonardo. É. É, e, e casado com a, a Maura Cunha Ramos. Maura Cunha Ramos congregou com nós. Aceitou a Jesus no dia. É, um, dois meses antes que nós se que nós converteu, Daí dois meses. Através da palavra. Ela se converteu também. Né? Morreu com 85 anos. hoje, conta quantos anos? Eu, é. 82 anos eu fiz. Forte o, e firme ainda. 82 anos, graças oh, a oh, Deus. Bom, Sarafim, me fala aqui, aqui em Franca você trabalhou com o quê? Eu, eu trabalhei, a primeira vez que eu fui registrado em Franca, dia 2 de maio de, dois, de se, 1967, a primeira registrada meu. Depois, depois, Mas você é, foi registrado aonde? Trabalhando com o quê? É, carroceria, carpintaria e ferraria São José Limitada Fabrica a porta ali, ali, é, Carroceria, carroça e carreta para trator Aonde que era isso aí? Na rua Santa Catarina Na rua Santa Catarina, parece que é 11 e 82 Mas de quem a, que era? Geraldo assim? Ferreira Lima, irmão do Chico Lima é, João Sintra É é o João Sinta, Joaquim, era uma turma, né? O Chico Lima também era marceneiro. Era, naquele tempo era fabricante de móveis. E como é como que você começou na marcenaria na terra do calçado? Ah, eu já vim para Franca quando eu vim para Franca naquele tempo, tempo do, do Ed Palermo, era muito complicado, né? É. Muito complicado. Naquele tempo, era serviço difícil. Eu procurava serviço aqui em Franca tudo quanto era serviço não tinha. Aí eu entrei com um velhinho aqui na rua, rua Maranhão, chama Radermo. O velhinho fabricava de carroça, morava lá na Santos Pereira, ali no Beco dos Afritos Foi o primeiro patrão meu a fazer carroça naquele tempo, era fazer roda de carroça, as carroças, carreta para trator. Nós fazia também. Carroceria, carroceria né? Fazia, fazia é. Carroceria. Fazia as carrocerias. Agora, lá no Geraldo, nós fazia carroça, carroceria, carreta para trator. E fazia de tudo de lá. Que madeira que vocês usavam naquela época? Naquele tempo, nós usávamos jatubá. Jatubá não é muito pesado, não? É, para madeira dura, madeira é. de lei, né? Para suportar. Hoje está em... Acabou, né? Aqui tá muito difícil. Um está de... em recessão. Não tem mais é. madeira de... Exato. Aí eu comecei lá na Ivonmarque. Ivonmar eu comecei lá, resistei lá de 80, no ano de 80. Até hoje eu ainda presto serviço para eles. Mas aí eu montei na oficina aqui na Rua São Paulo, no ano 92. 1992. E estou até hoje, graças a Deus, na Rua São Paulo. Moro lá e faço algum serviço assim só. E graças a Deus, estou até hoje com congrego no Brasilândia e toda a minha família, toda a, família. a Deus. Ali, ali foi um, um, um, um porto seguro é. para muita gente, muitas famílias Mundo. receberam a graça quando de Deus. Nós, quando nós mudamos aí do, da Rua Paulista aqui, da, da, da Rua é, Oswaldo Cruz, o pastor Barçanufa é que levou nós pra, lá para cima. Lá para o Nós começamos com meio terreno, foi passou para um terreno, dois terrenos, três, quatro, cinco. Nós estamos em seis terrenos lá. Agora, direção do pastor Vicente. Direção do pastor, pastor Vicente. Vicente. Eu lembro do Vicente Presidente novinho, do, do campo. É, é, do campo. Eu lembro do pastor Vicente magrinho, novinho, né? É. Estava tá começando né? é, o trabalho. Ô, é. irmão, mas que coisa boa. Você está falando isso... Eu lembro que o pastor Bolsonaro queria comprar o terreno do lado e era do Gozuê, não me engano. Era. Aí nós tentamos conversar lá para ele, né, ele ver se arranjava um outro terreno para a igreja comprar e ceder aquele para ampliar a igreja. né? É o caso da igreja Santa Cruz também, né? Justamente. que era apertado lá e o pastor Isaac, com uma equipe boa lá, fez um trabalho muito grande e hoje tem um. Um trabalho grande lá. Naquele tempo, uhum. pastor, era, era muito difícil as congregação da igreja da Assembleia de Deus. Era é pingado. Aqui acolá, era aqueles comedoszinhos alugados, tudo. Inclusive na Santa Cruz, tinha uma igrejinha lá, na Avenida Santa Cruz. Nós foram várias vezes. É, Congregar lá, na Avenida Santa Cruz. Eu, eu, Acho que era o pastor, lá naquele tempo, que era o... Pastor Domingos. Pastor Domingo. Domingo então, Benedito Damião. Benedito Damião, Damião Benedito Damião. É. E ali, era a igreja tinha, o forro dela era de madeira, você lembra? Justamente. Eu lembro. Da... Justamente. Ah, naquele tempo nós usávamos muito ser. forro de madeira. Era é. forro de madeira, porta de veneziana de madeira, é, as portas é. de madeira também, madeira, tudo madeira... É. É, madeira sem tratar, sem nada, né? É. Era, chamava as portas de, é, de calha, né? Hoje é tudo porta lisa, né? Porta solidora que eles falam. É, hoje modernizou de, muito. É o tal de brindex, E né? brindeque, é o que é só vidro lá e, É. Né? As divisórias bonitas, né? Bonita, mas só que para aguentar tem que ser temperada que Hoje o mundo é. que nós vivemos está muito difícil, né? Muito difícil Mas Deus proverá, Deus faz aquilo que Ele comprou né? é. Irmão, nós estamos aqui no Paulistano, né? É, aqui é o, aqui é o Paulistano É, Paulista, o UBS da, do jardim Do Paulista Do, do Paulista do Você vem cá buscar aqui o, o, é. a minha sonda E encontrei o meu irmão aqui e falei assim Eu vou aproveitar o tempo a gente registrar Justamente Me fala um pouquinho O que que marcou a sua vida, assim, que você fala assim Minha oh, vida, pastor para falar a verdade, eu fui uma pessoa sofrida na vida. Na minha terra, no ano de 54, 54, 53, o povo falava que era, era bom. E nós, naquele tempo, é, nós não tínhamos o que comer. Às vezes ficava três dias procurando no mato é, um mel de abelha. Um bichinho do mato, um passarinho para fazer um, um guisado, como diz o outro, uma comidinha lá, né? E minha mãe sofria, buscava água na cabeça, na, com as, as cabaças na cabeça, o é, um pote de barro. O pote pesava mais do bus, que a água. Buscava três, é, três quilômetros hum. para buscar um, uma vazia d'água para nós beber. É. Agora hoje, o povo fala que está ruim, nós não podemos... Cramar. É igual eu falo, a gente passou por aquilo, experiência, né? É a conta como experiência. O, que, o que, que deu um estalo na sua vida, assim que você agora mudou? O Evangelho faz isso, né? É. Uma palavra que você está sempre ouvindo gente é, desafiando, levando fé, esperança e buscando o caminho reto, né? O evangelho tem um poder muito grande de transformação, né? Hoje, pastor, é, muitas vezes, de primeiro, o evangelho era muito perseguido. muito perseguido. Hoje nós estamos privilegiados porque o evangelho tem, a palavra de Deus tem se cumprido no nosso mundo que nós vivemos. Por quê? Hoje, nós trabalhamos nós pega o nosso orden... pagamentozinho, faz aquilo que é preciso, né? Mas nós sabemos é, aproveitar. Porque muitos e muitos hoje não tem uma condução, não tem um terreno, não tem uma casa. Às vezes não tem nem uma bicicleta. Por quê? Tudo nesse mundo, é, a gente tem que saber manobrar. Tem tantos que ganham tanto, mas não tem nada. Por quê? Não conhece, às vezes... Eu... O básico, que é a palavra de Deus, aquele é dá o conhecimento para o crente, para o evangélico. O que é que nós podemos usar, o que é que nós podemos fazer. O dinheiro, muita gente tem ele como uma perdição. Para nós é uma benção. É uma benção. É uma benção. Porque nós, sem o dinheiro, nós não podemos comprar nada. Né? Então, para nós, graças a Deus, nós podemos dizer que hoje o mundo que nós vivemos, nós come, bebe, paga as contas. E estamos felizes, primeira coisa, porque nós conhecemos a Palavra de Deus, nós sabemos que é, a Palavra de Deus é aquela que faz, a gente fica renovado, né? De tudo, até as nossas mentes, é, fortalecido, porque a nossa mente, né, é, busca só o que é bom. E então, se nós buscamos o que é bom, e Deus se agrada do servo dele que vence a, com fé, né? Primeira coisa, a fé. Né? A fé remove a montanha. Deus tem dar o conhecimento a gente saber o que é o certo e o errado. Se a gente vê uma coisa que é errado não pode fazer. Porque o mundo hoje é... Há dois, a, a Bíblia diz que existem dois caminhos. E esse caminho estreito é difícil. Mas nós estamos satisfeitos porque é um caminho difícil, mas vale a pena. Né? Mas é o, porque como diz a palavra de Deus, vitorioso. quer que o homem fale, quer que o homem é, ganha nesse mundo. Quer dizer, diz a palavra de Deus assim, quer que o homem quer que vai vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então é. a alma da gente é mais preciosa. A porque vida. nós sabemos que a vida é. nossa é passageira aqui. É então nós temos que saber viver, né? sabemos o que é que devemos fazer, porque tudo depois nós vamos receber o nosso prêmio, que é aquilo que Jesus foi preparar para o salvo. Né? aqueles que vivem na Terra. Não tem hoje, bom, ser Serafim, esse, esses dias atrás aí, eu acho que uns dois meses, você perdeu um amigo. Muito. Enéas Mendonça. Era vizinho do meu banco lá. Até hoje eu ainda mudei, mudo até no Brasilândia. Para me encontrar lá no Brasilândia, só olhar no primeiro banco dos obreiros, no, no último banco dos obreiros, tô sempre sentado lá, todos os dias. É. Mas senti muita falta do irmão Enéia. irmão Enéia. Depois... Eu tirei uma história bonita dele? Tinha viu? demais. E nós pescávamos juntos, quando nós saímos daqui, ele já saía orando. É, nós saía, entrava no carro e ele já falava, vamos orar, irmão. Chega na outro casa do outro colega lá, entra no carro, ora para nós sair. Aquele homem, é, como lá diz, deu um exemplo para muitos, né? Onde ele, saía, onde ele entrava, é. não saía sem falar, falar a palavra de Deus. É. É, era gostoso, né? É. Mas tudo tem o tempo, né? O tempo. Eu não, sabe, não pensava que aquele homem ia tão. Ele é bem mais novo do que eu. É. Eu já fiz 82 anos, ele era mais novo do que eu. Mas foi um homem que dá, deu o exemplo. Deixou um testemunho. Com, é, é, bom testemunho. Aonde que, era que queria que ele estava, ele falasse a palavra. É. De, deixa assim. eu só dar uma, um, um, uma ré aqui nesse carro. Tivemos juntos lá na casa do senhor, assim que o senhor sofreu o um acidente. Acidente, né? É acidente. O, o, foi o senhor, o pastor Bolsonaro. Eu lembro que eu estava conversando ainda com o testemunho de Jeová. Eu lembro, lembra? Do... Uma pessoa que tinha saído, nós estávamos conversando lá. Ah, lembra. lembra. O senhor lembra direitinho? Eu lembro. Lembra, eu estou morando lembra. no mesmo lugar, então, irmão. Eu fui é, lá é. visitar o senhor, o pastor Barçanufo. Eu, eu não eu... esqueço dessa visita de jeito nenhum. O, é. o pastor Barçanufo, Tadinho, muito trabalhador, família muito grande, era sofrido, né? É. E daí nós saía Eu nunca esqueço de uma visita que nós fomos fazer. Para o senhor lá na rua é. Sãs Pereira, eu fui fazer uma visita para um colega meu. Naquele é. tempo ele ficou mago, mago, mago. Tadinho. E eu falei, pastor Bassanufo, eu preciso fazer uma visita, mas o senhor, o que é que é, meu filho? Eu falei, pastor, é para nós ir na casa do seu hélio. É colega meu de serviço. E ele está de uma doença que nada consta que doença que é vamos lá meu filho vamos lá e naquele tempo eu tinha um volquezinho. falei vamos lá fui buscar ele na casa dele morava lá na, no seminário e eu fui buscar ele naquele tempo é, era difícil né quem tinha condução e eu levei ele vamos lá cheguei lá ele estava em cima de uma cama. Ele estava em cima de uma cama. Acocado lá, sentado mau jeito em terra. Magrinho que só vendo. E ele fez uma proposta para ele. Fez uma pergunta para ele: Seu Hélio, eu vim fazer uma visita aqui e orar para o senhor. Nós somos evangélicos. O senhor aceita a oração? Falou, pastor. Eu aceito sim. Aí ele fez uma proposta para ele. Se o senhor aceitar, se o senhor cura, curar, se essa enfermidade hoje for destruída e Jesus lhe abençoar e o senhor ser curado, o senhor permite servir a Jesus todos os dias da sua vida? Ele levantou a mão e falou, permito sim, eu vou aceitar Jesus. Então vamos orar. Ele orou, fez uma oração, nós conversamos ali e, e vinhamos embora. Daí a oito, seis oito dias foi no médico. O médico falou não, sua doença é isso, isso, isso. Explicou o nome. Aí Deus abençoou, abençoou e através daquela oração Deus abençoou esse homem e ele tomou achou um remédio. E através disso, eu sei que através, eu creio que foi através da oração que ele fez. Ele sarou, foi trabalhar. E ele sarou. Aí a mulher dele, tadinha muito, ela é italiana também, falou ó. Esse daí, só Deus. Ele não sabe não. Falou o pastor, a dona. Nós oramos pela fé. E sabemos que Deus tem poder. Aí, falou da vida de Lázaro, né? Da é. morte de Lázaro, também. A senhora já viu falar nessa palavra? Ah, eu nunca vi, não. Ela falou, ó... Lázaro, dispôs de quatro dias, ressuscitou. Ele tava já o corpo, como dizia, demolido, acabado. Mas ele é o dono da vida e é o dono de tudo. Então, nós fomos fazer uma oração, fizemos a oração e o homem levantou. Graças a Deus. Hoje, a semente ficou plantada naquele lugar. A filha dele aceitou a Jesus e está até hoje é, firme, e firme, firme e forte na palavra de Deus. Está vendo Deus. que coisa boa? Oi bom, a, a Bíblia tem uma, umas histórias que, que Jesus contou, umas parábolas, que é impressionante. Aquela da semente, do semeador, tem muita gente que, que dá ênfase, que, que caiu na beira do caminho, que caiu no meio da pedra ele esquece de que a que cai na boa terra, ela produz 100%. Justamente. Né? E Justamente. essa que aí, a outra morreu, acabou. certo? Mas a que, produ que, a que cai em boa terra, e tem uma expressão que eu gosto de gravar assim, é uma parte da semente há de cair em boa terra. E ah. só por isso já justifica você semear você lançar, porque a... se eu quiser tirar essa barra, não tem problema, não. É, né? Então, incomoda o senhor. Aí, ó. Aí você fica vendo a, a, a cara do irmão aqui, você estava mascarado. Ô, irmão, Mas, e, que coisa boa. O senhor sabe que é. aquela palavra das dez virgens, nós vemos que ali foi dez virgens, ou seja, dez moça. Ali, foi só cinco que foi mais prudente. Prudente por quê? Porque elas aceitaram a palavra, elas viram que estava certa, mas aquelas cinco loucas, elas não viviam prevenidas. Ela não estava né, é, preparada para esperar Ela, o, ela não estava esperando. Aquilo é. É uma, a, a palavra, é. aquilo é uma parábola das cinco virgens, é, dá, cinco, dá, dá. das dez virgens, mas tinha cinco. Que não é. acreditava, é igual hoje. Nós pregamos a palavra, é. levamos anunciamos o Evangelho e é. muitos e muitos não aceita Por quê? Porque a semente caiu não. na é. seca, no lugar é. seco, no lugar de pedregais, né? É. Quer dizer que, mas aquela semente que cai numa terra boa, é. ela produz e com, abundância, com abundância. É isso, com abundância. É. Hoje, a gente o evangelho está sendo pregado, graças a Deus, através da Bíblia. A Bíblia muitos e muitos têm aceitado, mas muitos e muitos é, se escondem atrás de uma religião, mas a religião, o nosso pastor Bassanu falava muitas vezes, meu filho, religião, quem entende, é, é, não entende, mas a religião é religar com a pessoa que não conhece, porque religar, na palavra grega, né? É. Que diz que religar é aquele que estava desligado. É. Entendeu? Aquele que desligou. Quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Mas sinal, seguirão as que crer no meu nome. Aí vai fazer a maravilha, vai receber as bênçãos, tudo. Ah, mas é para ser rico. Não, Deus dá conforme Ele concede, conforme é, a pessoa obedece a palavra também, né? É. Muitos às vezes fala assim, aí ah, eu vou para a igreja, porque muitos é, tá lá e as, muda de vida, muda de vida porque renovou, né? Um compromisso a, a, um de Um compromisso vida. com é. Deus e viu que era certo e que era errado. Hoje nós vemos que o povo parte mais Muitos mas aceitam mais o que é errado do que é o certo. É. Né? Vice-versa. O certo virou errado e o errado virou certo. É. O irmão, mas, Deus mas, sabe. mas há uma coisa que o Evangelho faz muito, é, é tudo posso daquele que me fortalece e, e aquele aspecto assim de contentar. Eu aprendi a viver contente, certo? Porque o um ser humano ele não tem limites, se ele compra um carro, ele quer comprar outro carro, ele quer comprar um, um, um avião, ele quer comprar uma fazenda, ele, né? Então quando você se contenta, você fica satisfeito e percebendo que a sua vida você vai deixar tudo aqui. Você não leva nada, né? Nada desse mundo. É. Por isso que a palavra de Deus diz assim, maldito é o homem que confia só, que, só, na... que, que confia só nesse mundo, quer dizer, é. que espera só nas coisas desse, desse mundo. mundo. Mas nós temos que conversar e pensar que nós essa vida nossa aqui é morte. É. Mas a vida eterna, essa que é a vida. E é aquilo que vai desfrutar para todos aqueles que crê e obedece a sua palavra. É. Por isso que a Palavra de Deus, que, é que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Sua alma. Quer dizer que nós temos que, né, que obedecer a Palavra e seguir a mesma. Porque senão nós vamos passar o tempo aqui nesse mundo perdido e é duas perdições, né. É duas perdições, porque além é duas mortes, quer dizer que é a morte material e a morte espiritual. espiritual. Nós vemos que Deus... É aquele que dá o entendimento para nós saber o que é certo, o que é errado. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que não pode. Mas nós que somos salvos através da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus chegou entre nós. Graças a Deus nós aceitamos a palavra de Deus no nosso coração. E aquela nós temos que permanecer. Porque o Espírito Santo nos intercede por nós através das nossas orações e dos nossos pedidos. O é. irmão, mudando agora... Que não é mudando de assunto. Do outro lado aqui, da onde nós estamos, subindo aqui, tem um irmão que é lá do paulistano, da igreja, Moreno Preto, irmão Domingo. Como é que é o nome dele? É. é... Onófio, levo... né? Onófio. Onófio do... do Carmo. Do Carmo. É. Eu ele te tá... levo a história que ele dele. Ele tá de cadeira de roda, nós é. congregamos juntos. Ali tem uma história para contar. Então. Eu tenho uma história dele tem, gravada já. Tem. tem. É? Ali tem uma história é. para contar. Quando nós, no tempo do pastor, que nós era aí é eu... falou nesse que morreu com 90, cento e poucos anos. Pastor Ju, Juvenal, Juvenal? Ele saía da minha casa de bicicleta e veio evangelizar aqui no Paulista, aqui no Alto, que nós é. estamos aqui também, que aqui é o. O... É o paulista. O... Aqui é o... É, é... Fugiu da ideia Aqui no, nós estamos no grupo, né? É. No grupo do, do, do paulista. Mas ó, só que nós... É... O pastor, pastor, pastor vinha pra cá, o pastor... É, é... Juvenal. Juvenal. E ele chegava na minha casa. Oi, irmão Sarafim. Naquele tempo eu, eu era novo convertido. No ano de 71, eu morava aí já na rua São Paulo. Eu era convertido, novo convertido e eu chegava do serviço, eu já estava com a bicicletinha dele. Ele não media a distância para sair. Naquele tempo, era de bicicleta. Saía lá da rua, da, da, da sede, da Antônio Bernardo dos Pintos, vinha lá para casa. E meus meninos eram pequenos. Quando ia chegando, ele já, já, já falava assim: Pastor Juvenal está chegando, papai. Chegava, eu falava, pastor, papai do senhor, oh, do senhor, irmão Serafim. Toda a vida a voz dele era forte, né? É, era, como dizia, a voz dele era muito alta. E ele falava, irmão Zé, irmão Serafim, vim pra cá, vim almoçar. Eu falei, oh, pastor, almoço eu tenho, mas mistura não tem fácil não. Aqui a linguiça, aquela linguiça de cipó que existia muito de... E, e ovo, irmão, o que tiver nós ora e a, a, a agradece a Deus e vamos comer. É. Comia era mais 15 quinze minutos de fazer uma oração de novo e, e andava. Hoje era aquele tempo de bicicleta, riba e abaixo evangelizando, saía de lá da cidade de da... O pastor o, o irmão Serafi, era tudo terra, tudo terra, tudo não terra. tinha asfalto não. Quando eu mudei para cá, para a Rua São Paulo, era tudo barba de bode, gabiroba. Aqui gabiroba? Tem, é, gabiroba. Nós íamos aqui na, rua, na, na Avenida Brasil, tinha uma porteira lá na saída, aí nós íamos catar gabiroba. Aí, esposa o Gozuem inventou lutear aquilo, aí fez as casas populares, ali no Brasilândia, fez as casas populares, aí, depois, a, a ah, coisa foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Ali, nessa casa, ali no, no, na, nessa, nessa cidade lá, o morador que eu lembro que ali tinha mais velho, irmão lá hoje, era o Sibino. Hoje é diácono da nossa igreja de porteiro também. Hoje ele mora lá na, na chácara. Na chacra, lá Deve no, no, no costume. É, irmão, o senhor conhece aqui, a Demar de Barro, tudo da terra. Tudo da terra. Era, tudo terra. Terra. Tudo campo. Ali no, no Brasilândia, que é onde que é a igreja do senhor ali, que participa, aquilo ali tudo era chão. Tudo, tudo. Que chão, é só chão. um desafio. Eu lembro, eu lembro quando o, o governo de São Paulo veio inaugurar as Casas Populares. Né? Uhum. Ah, que o é que era o palanque dele naquele tempo? Era um caminhão, derrubava as laterais da carroceria e subia lá em cima e ia falar no microfone. e é. né? entregar a chave das Casas Populares. É tudo estado, tudo chão e, e, capim, e, barba e capim, capim Barba de Bode. Capim, é. é, Capim Barba de Bode. Ali tem pouca. É só a estrada que ia lá, a, a rodovia, a estrada que ia lá para Fazenda Santana, naquele tempo, né? Fazenda Santana. É, a, mas ela está muito bom. Hoje, hoje virou tudo, virou é. tudo cidade. Hoje um terreno ali, além de ser caro. É. Não tem mais quase, tirou virou cidade, ali sumiu, ali agora hoje é Panorama, é São Francisco e vai sumindo. Né? É bom. Ô, irmão, vamos fechar esse bloco aqui que eu gostei demais do senhor falar. Me conta aqui, quantos netos o senhor tem? Netos e neto. Sete neto, bisneto. netos? Sete netos, bisnetos. Netos? Sete netos, é, tenho sete bisnetos já. É. E já. netos? Neto eu tenho quatro. Quatro? Quatro netos só. E bisneto, eu tenho sete, já. Sete. É, graças a Deus. Mora lá em Santa Bárbara do Oeste. Lá, muito... É uma cidade muito boa. Nós sempre vamos lá passear, né? Então, eu tenho a minha família disse Minha família, nós, em quatro... É, tinha quatro filhos. Dois, os, os netos. É, uns eu criei. Formou, graças a Deus. Um hoje, é... é trabalha em escritório. E o outro, é... Trabalha na Santa Casa, graças a Deus é formado enfermeiro, né, trabalha no regional é, e cuida de, zelo, de gente, assim, é, idosos Como que é o nome dele? Luan Alves da Silva. Luan Alves. É, e os outros, né? Outro, e o outro, é, eu tenho um que é, chama-se Bruno, é. tenho um que é o, o, é o Bruno, a Ana Paula... Que é filha do Arnaldo, ela é psicóloga, e tem o, o Luan, que é enfermeiro no regional. E tenho o Flávio, que mora no Zanete. Ele é formado, trabalha em coisas. Hoje, hoje trabalha numa loja muito boa aqui de Franca. E tem muitos, muitos conhecimentos aqui em Franca, que é a Gerdal. Gerdal. Trabalha lá. É. E vai encerrar. Eu só, eu, agradecer a Deus é, Agradecer a Deus e dar graça por tudo né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado E essa é a promessa para o, todos nós Aquele que obedece a palavra de Deus A palavra que eu gosto é aquele E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades é promessa de Deus, a, a gente a, a, a confiando, diz, é, a que ele supre. Tudo né? posso naquele que nos fortalece. É. Então só existe um que pode nos fortalecer, o cristão é. e o, todos nós aqui. É igual falar fala assim, a todos são filhos de Deus? Não, é. criatura de Deus. E a criatura é só criação, não é filho. É. Então e o que é que? filho é aquele que obedece. Porque a Jesus palavra. quando mandou o discípulo pregar o evangelho, é para todos aqueles que crê, né? É. Se crer, verás a glória, a glória de, de Deus. Deus. Essa é a É muito importante. Oi, bom, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a sua gentileza. Eu vim aqui buscar a é, sonda que eu uso. E o senhor vai fazer um favor para mim chegar lá e perguntar à mo a moça ali? Vou dizer, oh, o pastor está ali querendo a sonda. Esse vem traz para mim. Esperando. A sonda. Sonda? É. Para enfermeira, para curar é. aí Ela vem cá, me, me traz para mim. Falou? Muito obrigado. Ó, oh, foi um prazer. Agora eu quero ver o senhor andando, porque eu acho um chique andar? aí ah, eu não ando mais. O senhor está com 80 anos, tá aí, forte e firme. 80 e mais dois, né, pastor? Ah, 82, 82. Contando 82. história. Amém. Amém. Meu Deus te abençoe. O, um abraço. Obrigado. Aí, ó, meu irmão. É coisa boa a gente ter amizade e ter história para contar, né? Parabéns, parabéns.